E... e aí, pessoal, beleza? Quer que eu responda? Vou fazer um vídeo aqui mostrando o meu balanço a vocês, beleza? A gente aqui no Nordeste não tem dinheiro pra comprar... Merda nenhuma! Balanço de ferro não, a gente tem que provisar com varal de com varal estender de roupa e um... um pedaço de ferro que a gente acha... Na cadeia! Dá pra fazer macarrão nas quintas. Tá aqui, Luan? Sai, sai daqui. Vagabundo! É. Do okay, Eu vou pedir, eu vou pedir a direção do programa pra é, é, é, reexibir aquela imagem, voltar aquela imagem, onde ele tá, ele tá caído, e é, o, o Samu já tá ajudando. Vamos ver, põe, sobe o som, por favor. Ai, ai, ai, ai, ai. Vamos começar a, a bagaça agora? Vamos lá. Claro que não! É... Oh, oh, oh. DJ Renato. A cunha. Cis. A cunha... Que droga! CPF cancelado. Em Timon, no Maranhão, um criminoso conhecido como e outros dois traficantes foram presos com várias armas de fogo e grande quantidade de de Francisco Filho cabeça direto. <música> pai aí, sai! Trocou tiro com a sua mãe Vem cá, vem o Jumento, tá mais sabido que você Quer que eu responda? Solta DJ Renato! Se arromba! Não, larga, Sota, larga, não, não, solta que Solta! Vamos começar, ó, <risos> oh, doce todo. de cocó custou Mais de 8 mil! Sa sabe o que que é mocotó? Sua mãe Isso aqui, ó ge geleia tamara é de feijão é a é esponja de lavar esponja deve ser esponja a... esponja atenção agências de marketing e publicidade eu não quero vocês me enviem mais esses kits vagabundos E... aí eu... Se achar se achar disso você vai dar sua opinião E vamos vamo pra... Quem escolher um, um, um, um aí, ó? P... polvilho branquinho, polvilho... VILHO GAU... cinzo O... Deu uma mordidinha de formiga e vou largar aqui na mesa. Eu vou ensinar. Com... Com... Com... Como c... Como c... Como Mas é uma falta de educação com a... Mas é uma falta de educação com é a... Mas de É a educação. É assim que se mexe Faz Tudo Faz barulho. Faz. Tchau. Uau. Próximo vídeo. Daqui a outro dia. Uma... Espetáculo! E eu sou... E... UU! Uh. Aí galerinha do WhatsApp, galera do WhatsApp, galera do WhatsApp, galera do WhatsApp, galera do Facebook! Hoje vou mostrar pra vocês como fazer uma guitarra elétrica em casa. É... Você só basta pegar... E é só ligar na tomada. Vou ligar aqui na tomada agora. Vou passar um som pra vocês logo pra vocês ver. Liguei na tomada. E vou passar um som pra vocês agora, mais ou menos assim. Ó. E é só ligar na tomada, vou ligar aqui na tomada agora, vou passar um som pra vocês, igual pra você ver. Liguei na tomada, e vou passar um som pra vocês agora, mais ou menos assim. Somos os equipamentos de proteção individual, dual. Que a, usamos, que a gente usamos que a gente usamos que a gente usamos usamos entendeu? E que